Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está muito especial porque hoje eu vou falar sobre coisas que eu tenho certeza que vai deixar você bem relaxado, se sentindo muito bem e coisas que eu tenho certeza que você não conhecia e vai ajudar você a ficar mais tranquilo, mais calmo e hoje eu trouxe a nossa convidada ela que é terapeuta da clínica Alecrim, tá? E ela vai falar um pouquinho para vocês, a Ana Paula, vai falar sobre terapias integrativas, né? Falando isso, o que será que é as terapias integrativas? Tenho certeza que você vai adorar nossa entrevista. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Lu. Que alegria estar aqui contigo de novo, né? Muito bom. Gratidão pelo convite. Muito obrigada você também, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar bastante Com gente, certeza. Ana. Ana, hoje a gente está ouvindo falar bastante na mídia aí sobre as terapias integrativas. O uhum. que seria isso? Porque né, a gente comenta assim, vendo nos jornais, vê aí na, né, quem está no Facebook, Instagram, tudo... Falando sobre isso é um tema bem bem novo assim né o que seria então né Lu, a gente tem é, vários nomes para uma mesma coisa né terapia integrativa terapia alternativa terapia sistêmica terapia holística né é, são formas que a gente tem de explicar né é, o que que significa esse processo porque a terapia é um processo individual de cada um onde a gente busca no o equilíbrio né de todo o ser então uhum. quando a gente fala de uma terapia integrativa, nós estamos falando do equilíbrio do físico, do mental, do emocional, do energético e do espiritual. Não tem como a gente olhar só para uma coisa, entende? É, por isso que hoje essas técnicas estão ganhando é, muitos adeptos, porque além de encontrar esse equilíbrio, além de é, você conseguir curar o que está de fato te incomodando, nós conseguimos prevenir muitas coisas também, sabe? Então é, são processos individuais, mas que trazem um benefício enorme para a pessoa. Porque você pensa, né? Muitas vezes a pessoa está é, doente fisicamente, né? Você, você é enfermeira, você conhece todas essas Sim. patologias, né? É, só que essa doença, ela se instalou no físico porque é, já veio de um processo energético, emocional e mental, né? Então, muitas vezes a pessoa cura esse físico, mas ela não trabalha esses outros campos. Então, o que, que a gente vê? A doença recorrendo, né, voltando, passa ali seis, sete meses, tá respondendo de novo, tá a doença. A gente fala que quando chega no físico é que todos esses outros campos, já foram, né? Óbvio que a gente trata o físico, a gente faz o processo inverso, né? A gente trata o físico, mas a gente tem que tratar o energético, o emocional e o mental para que aquilo seja de fato resolvido, sabe? Então, nesses processos, a gente busca o quê? A causa, né? Não tratamos o sintoma, a doença é o sintoma, a gente precisa tratar a causa. Né? Uma crise de pânico é o sintoma, a ansiedade é o sintoma. Não adianta tratar apenas isso e não ir atrás dessa causa, porque isso vai se tornar recorrente. Sabe? Tapar o sol com a peneira não resolve. Então a prática integrativa vai atrás dessa causa específica para que a gente né, é, possa de fato encontrar o resultado e o benefício para aquela pessoa que é a cura, né? seja da patologia, seja de uma doença mental, seja daquilo que está incomodando. E hoje, né, Ana, não basta a gente só tomar medicamentos, né ou só ir ao médico também. A gente precisa cuidar realmente do nosso Justamente. corpo, né? E precisa parar um minutinho... E ver o que realmente a gente está precisando. É. Como né? eu te falei, quando chega no físico, é porque todo o resto já foi. Então, o, o teu físico é, é o teu assim, é a tua sirene, né? Ele grita, o corpo grita, ele sinaliza para você que alguma coisa está em desequilíbrio, né? E aí você precisa ir buscar isso. Então, essa é a nossa função como terapeuta: auxiliar a pessoa a buscar isso. E olha que legal que é, porque todos os processos é, não existem. Não existe nenhum tipo de contraindicação. Eu atendo de bebês recém-nascidos até pessoas de 90, de 100 anos praticamente. Então homens, mulheres, gestantes não, não tem contraindicação, são práticas que todo mundo pode estar aderindo. E aí a gente acaba criando uma consciência né, daquele autocuidado, né, de, de olhar para dentro mesmo, né, olhar e tentar entender o que, que o nosso corpo está sinalizando. Essa é a parte mais legal de todo o processo. Isso, eu, eu sou apaixonada por essas terapias, né? Se eu tivesse mais tempo, eu, nossa, eu adoraria, assim, estar bastante em contato, porque hum. eu sei e já fiz algumas terapias e sei que melhora. a gente aprova realmente isso que Sim. faz parte do nosso tratamento, é, nós temos né? temos resultados incríveis, assim, Lu, Então isso é bem gratificante. Isso é um conselho para as pessoas Sim. aí que estão precisando... Tem vários terapeutas aqui na nossa cidade, né? Tem. Várias pessoas aí especializadas para estar cuidando uhum. dessas pessoas. E quais são os tipos dessas terapias integrativas? Até aqui no, no nosso programa, a gente já conversou sobre a constelação familiar, Sim. né? Uhum. É, nós estamos, assim, vivendo né, um processo, um mundo, que temos cada vez mais técnicas aparecendo, fórmulas aparecendo, então são inúmeras essas práticas, né? Mas entre elas, aqui além da constelação, a gente pode estar é, citando o reiki, que é o mais comum, uma energia energia universal a gente fala que é uma energia da fonte né da fonte divina é, nós temos desde mesa é, radiônica que também faz movimentação energética é, nós temos a questão de acupuntura de auriculoterapia de argiloterapia da hipnose é, são inúmeras as práticas sabe é, terapia floral cristaloterapia cromoterapia <risos> Tudo que tem é disponível é no universo, é, a gente consegue adaptar para essas práticas, sabe? Eu sei que o SUS hoje aprova 29 dessas PICS, que eles chamam, né, que é práticas integrativas, é, ali da, da cura, então são 29 que eles aprovam e já tem muitas cidades aí, as nossas aqui ainda estão se adaptando, ainda é muito pequeno esse, esse número na saúde mas aqui na região, como Itaiópolis, é, como Canoinha são cidades que já tem assim, uma movimentação maior, porque se entende que quando você previne é mais barato do que você tratar, entende? Exatamente. Então, é, falando né, em, em política, quando o gestor tem essa, essa mentalidade vai prevenir, sabe? É muito mais fácil, é muito mais prático e é muito mais barato também, sabe? Então, por isso que hoje nós temos uma, uma gama bem grande né é, dessas práticas. É, eu já, já fiz algumas terapias como o reiki, foi muito bom para mim, me senti muito bem. Já usei também os cristais e são coisas assim que você se sente bem, que uhum. faz bem... E depois de uma sessão você sai muito relaxado. É, e, é como eu falo, e né? E pronto para trabalhar, para ficar com a sua família, né? Desde o tempo né, das, das nossas vovós lá, elas tinham um chazinho que era bom para isso, né? Um, uma técnicazinha qualquer que olha, né? Vamos fazer isso aqui que vai melhorar, né? que é algo mais terapêutico do que uma água com açúcar. <risos> que... e, e outra já tem terapias assim, bem simples realmente, uhum. que a gente pode citar, é as mães quando dão um banho nos bebês, Sim. né? O um banho com chá de camomila, de erva doce, é. já é uma terapia, já né? É a criança ficar mais calma, uhum. evitar brutoejas, né? Sim, então, assim, essas práticas, elas são milenares, Lu. Elas estão apenas é, retornando, né? A gente está é, buscando um conhecimento que foi perdido, né? Entre essas, essas coisas de banhos, de chás, por exemplo, é, uma técnica que voltou, assim, com tudo nesse último ano foi o coning do... Aquele tradicional conezinho de cera de abelha, você já deve ter visto Sim. isso que acende no ouvido da pessoa. Os antigos usavam aquilo para remover a cera do ouvido, mas na verdade era um processo de limpeza energética, de desbloqueio emocional desses pontos. Então, o resultado era a melhora na audição, né? Não é que remove a cera do ouvido não, ele faz uma limpeza energética emocional mesmo que a pessoa tenha essa essa melhoria na audição. Então, é tudo muito antigo, é tudo muito é, milenar e hoje nós estamos recuperando isso. E, e me diz uma coisa, qual é a formação de um terapeuta integrativo? Então, Lu, hoje nós, nós temos uma graduação né, específica para isso, mas ela não é obrigatória para a prática da profissão. O que nós temos são cursos livres. Né? O MEC reconhece como cursos livres, profissionalizantes, para que o terapeuta possa estar é, aplicando os seus conhecimentos. A Casa Alecrim, hoje, ela é uma escola de formação de terapeutas, e nós trabalhamos com essa formação é, livre, né? Qualquer pessoa pode fazer. O pré-requisito é o segundo grau, ensino médio né, completo, e ser maior de 18 anos, entende? O restante é o querer, é o querer praticar. É o querer ajudar as pessoas, Isso. né? Eu, eu sempre penso, eu como enfermeira, quanto mais ajude, a gente ajuda as pessoas, quanto mais a gente faz decoração pelas pessoas... Mas a nossa vida também, ela vai bem, com né? Com certeza. Isso é, é, é maravilhoso. É a lei do retorno. E o que é muito legal, Lu, é que num curso de formação de terapeuta, o primeiro processo é nosso. Né? Por quê? Porque a gente passa por aquilo, né? Você vai olhar para os seus bloqueios, para os seus medos, para os seus traumas, para as suas dores, entende? Um é, terapeuta, ele não pode auxiliar o outro com aquilo que ele não se tratou. Sabe? Então, é, eu, eu brinco muito com os meus alunos né que a vida de terapeuta não é fácil. Porque, primeiro, você tem que ir atrás da sua cura. Primeiro, você precisa se liberar dessas coisas para que você possa auxiliar os outros. E a lei do retorno é isso, né, Lu? Você faz o bem e aquilo retorna para você. Não precisa você cobrar nada, ela vem automaticamente. Ela vem automaticamente, sabe? Talvez, né, eu digo assim que não é uma profissão que ai, vai te deixar milionário. Talvez isso talvez aconteça, talvez não, né? Mas é algo que é muito gratificante de você ver as pessoas melhores, de você receber aqueles feedbacks, assim, é instantâneo, sabe? Nossa, no outro dia, os meus, meus pacientes, eles dizem, olha Ana, acordei super bem, estou muito melhor, nossa, sabe? A dor passou. Então, essa é, essa é a parte incrível da profissão do terapeuta. Sim, porque o universo conspira a favor de todas sim, as coisas boas, uhum, né? Sim, com certeza. É isso que funciona. Uhum. Me diz uma coisa, é, quem que faz né, essas terapias integrativas? Geralmente, trabalhamos sozinhos, uhum. sabe? Existem algumas técnicas como, por exemplo, a constelação que você citou que é uma ferramenta né, energética também, onde nós podemos trabalhar com grupos de pessoas, sabe? Mas geralmente nós trabalhamos é, sozinhos mesmo, individual. individual. É, eu prefiro, por mais que eu também tenha grupos né, terapêuticos de apoio, eu sempre prefiro o atendimento individual, porque é, não existe uma fórmula de bolo, sabe? Nós precisamos entender o processo individual de cada um e a gente desenvolve esse processo individualmente então ele é bem exclusivo sabe é isso que por isso é isso que a gente ensina né no, no na nossa formação você não é aplicar técnica né não é você entender o que a pessoa precisa e juntar todo o seu conhecimento então muitas vezes em uma sessão a gente faz uso aí de 5 6 até de 10 técnicas diferentes né para que a gente possa de fato trazer o resultado para aquela pessoa e eu gosto de trazer esse resultado imediato. Por quê? Porque a pessoa se anima no tratamento dela, entende? Quando você já recebe, quando você já sai de uma primeira sessão se sentindo melhor, é aí que você tem o ânimo, né, a força para poder continuar. E hoje em dia, com o nosso trabalho, né, a vida corrida, a gente realmente precisa estar buscando é. essas terapias. E assim, muitas né? vezes acontece, Lu, da pessoa chegar para mim e dizer, Ah, Ana, se faz constelação, Tá, eu trabalho com a constelação familiar. Mas dependendo da situação ou do caso que ela me traz, a constelação não vai ajudar. De repente a gente tem alguma outra coisa que pode ser melhor. Então eu, por isso que eu sempre coloco, olha, vamos fazer uma anamnese, vamos ver esse movimento, essa energia para ver o que realmente você precisa. Porque muitas vezes a pessoa não tem consciência de nada, ah, meu vizinho falou que fez uma constelação e foi legal. Tá, para ele, para o momento dele, será que para você seria? É, é a mesma coisa, nem sempre um medicamento que o, me, que o médico receitou para aquele paciente Aham. vai fazer efeito para outra pessoa. Para um então, é Por ótimo. isso que é tudo individual, Sim. né? Sim, nesse vez, não, o medicamento, nossa, para mim foi super bom, para outro, nossa, me deixou mal, fiquei né, pior do que eu tava Então, nós somos diferentes, então é muito importante a gente ter essa consciência que cada um tem o seu processo. Me diz uma coisa, o que, que é uma. Você já falou sobre a consulta integrativa, né? Que ela é única. É, quais os benefícios das práticas integrativas? Olha, a gente tem uma série de benefícios, né? Primeiro, assim, de tudo, quando a gente começa um processo terapêutico, a gente consegue ter um alívio na ansiedade, por exemplo, uma diminuição no ritmo dos pensamentos, a gente consegue ter uma melhoria na qualidade do sono, né? A gente consegue ter um alívio, por exemplo, de dores físicas, sabe? Dores musculares, dores físicas. A gente consegue melhorar a respiração, a gente consegue é, melhorar a a criatividade da pessoa né? às vezes a pessoa está muito nervosa, pilhada com alguma coisa quando a gente começa a equilibrar essa energia, ela já automaticamente começa a pensar com mais clareza, sabe? Então nós temos inúmeros benefícios e claro nós conseguimos em muitos casos, por exemplo, até curas de doenças é, físicas mesmo, sabe? Que a gente tem resultados muito específicos, claro que Trabalhando toda essa movimentação, é, Lu, tudo que tem ao nosso redor melhora também. Os nossos relacionamentos, a nossa área profissional, a nossa área financeira, né? A nossa vida, ela flui de uma maneira diferente, né? É importante quem está assistindo a gente entender que assim, não é uma fórmula mágica, entende? Mas é, nós temos resultados que são muito mágicos mesmo. Por quê? Porque tudo está vinculado com a pessoa. Né? Então se, por exemplo, hoje eu não estou muito equilibrada com o meu corpo físico, por exemplo, isso pode estar refletindo na minha área financeira sabe? É simples assim, nossa, mas o que que uma coisa tem a ver com a outra? Total relação, nu, porque é tudo matéria, né? Eu digo que quando a gente vem para esse plano, a gente recebe essa matéria, então se eu não cuido dessa matéria, tudo o resto que é material não vem para mim também. Exatamente Entende? isso. Entende? Então, assim, no final, a pessoa tem a consciência nossa, tá tudo interligado mesmo e está, né? Então, qualquer área da nossa vida desequilibrada pode estar travando e desequilibrando as outras, sabe? A pessoa tem um problema com o relacionamento, aí ela começa a perceber que o trabalho dela já não está fluindo também, sabe? Ou a pessoa está com problema no trabalho dela, começa a ver que a saúde dela também está né, baqueando. Isso acontece porque está tudo interligado mesmo. É, eu penso assim, quando a, a pessoa faz né, uma terapia integrativa... É, quando passa a melhorar, até a autoestima dela melhora, Totalmente. das mulheres, principalmente, uhum. do homem, que às vezes a, essa pessoa ela está precisando de ajuda, ela deixa de se cuidar devido a esses problemas, uhum. né, Ana? E quando ela começa a fazer a terapia, começa a voltar o brilho nos olhos. Uhum. que Eu acho que uma das coisas mais importantes para as pessoas é o brilho nos olhos, uhum. é a fisionomia delas se sentindo bem iluminadas, né? Uhum. Esse mundo que nós estamos vivendo, ele está muito sobrecarregado de, da densidade, né, das coisas ruins mesmo. E quando a gente... Nós fazemos parte desse todo, não temos como não nos conectarmos. Ah, vou criar uma bolha aqui, ó, eu vou ficar no meu mundinho. Isso não, não tem como acontecer. E a gente acaba é, comprando é. essas cargas, entrando nessas energias. Como eu falei, né, para vocês, trabalha na UTI, gente que é um lugar mais pesado do que uma UTI, né? a pessoa ali, não, e não é só aquele sofrimento da pessoa, mas é toda aquela dor da família em volta, tá tudo ali dentro, tá tudo junto né? e você vê o quanto é importante de repente a pessoa num estado de coma, receber alguma coisa positiva, não é? Uma palavra positiva, mesmo que não esteja né, fisicamente escutando mas assim, de alguém que vá ali que diga, não, olha, realmente vamos dar certo, né? vamos lutar você vai conseguir, o resultado é outro, né? com certeza Por a gente já tem alguns estudos Sim, sobre isso, a mãe, né? A a gente já tem, com certeza. Então faz total diferença, sabe? É muito importante olhar para tudo isso mesmo e entender que se eu faço parte desse todo e eu faço a minha parte de eu melhorar um pouquinho, eu melhorando, de repente o meu companheiro melhora, de repente o meu filho melhora, de repente a minha mãe, o meu pai, e aí a gente vai expandindo. É, o, é expandindo isso. para uma família inteira. Sim, né? justamente. Com certeza. Realmente, né? A gente já falou que as práticas integrativas, elas ajudam na estética. Qual a prática integrativa que mais vocês trabalham para a estética? Olha, a nível de estética, é, eu, assim, não tenho muitas, muitas técnicas, né? A gente tem o de equilíbrio mesmo. É, quando a gente faz, Lu, por exemplo, uma limpeza energética, sabe? A gente vê na hora... A, a, a mudança física da pessoa, né, essa questão do brilho dos olhos, de trazer essa leveza, sabe, de trazer esse, esse autocuidado, mas é porque a gente tira, né, o que a pessoa uhum. tem de negativo entende existem algumas ferramentas energéticas que é, são usadas assim especialmente de comandos para esse corpo físico melhorar por exemplo a, a produção de colágeno né e é, é, ter essa melhoria estética mesmo mas no, eu não não tenho esse foco não é a minha área de atuação sabe sim entendi. existe mas não não faz parte da gente nós trabalhamos mais no interior então por isso que é tão importante né hoje as pessoas estão nos ouvindo, né? E existem vários locais, né? Não Sim. só a clínica Alecrim, mas tem várias clínicas Hoje nós aqui temos. Em nossas, uhum. né? Em, na nossa cidade e que Várias pessoas podem procurar esses terapeutas. Uhum. Tem pessoas excelentes, né? Que fazem excelentes trabalhos, assim sim, como vocês, tem. né? Sim, então, tem sim. Tem muitos profissionais, cada um na sua área, né? Cada um trabalhando da sua maneira, né? O grande diferencial do terapeuta é isso, é descobrir a sua maneira de, de trabalhar, né? Entregar o seu melhor. Porque cada um de nós tem um dom, né? Cada um de nós recebe um dom diferente. Então, é muito. eu falo para os alunos, olha, não adianta vocês querer trabalhar igual eu trabalho, uhum. porque vocês nunca vão conseguir fazer isso. Vocês têm que aprender a ver o que você tem de melhor e desenvolver o teu. Por isso que a terapia, ela é muito individual, sabe? Você tem que ter uma conexão, né? A gente fala que você tem que olhar para aquele terapeuta e se identificar com ele. Não, eu vou, porque senão você não sai do lugar, né? Exatamente. Assim como tudo na vida, tem coisa que a gente gosta, tem gente, né, coisa que a gente não gosta, então é importante olhar e se adaptar mesmo. Lembrando, né, Luca, que o processo é de cada um, a gente auxilia. Quem passa pelo processo são as pessoas, são os nossos consulentes, como nós chamamos. Exatamente. É, então, assim, eu acho que uma dica bem importante do programa Dicas de Saúde que a gente deixa aqui, que as pessoas procurem né, as terapias integrativas, né? Hoje elas estão aí, né? No, no nosso, no nosso, na nossa cidade, né? Já estão no SUS, já está sendo né, movimentado isso é. para ter. Então, que as pessoas procurem essas alternativas também, para que elas possam ser ajudadas, né? É. E que isso. há um diferencial a mais para que elas possam ser recuperadas é. o quanto antes. E assim, sabe Lu, coisas é, pequenas do nosso dia a dia que nós nem precisamos de um terapeuta para fazer. Como por exemplo, muita, hoje né, é ansiedade. O problema no mundo é ansiedade. Desde criança aí de 4 anos até o senhor lá de 80, ansiedade, ansiedade, ansiedade. Gente, a ansiedade, a base da cura da ansiedade é a respiração, sabe? É uma coisa assim que é simples, que chega a ser besta da gente falar, mas é respiração, é respiração consciente, né? É você realmente parar, fechar seus olhos, inspirar profundamente, sentir aquele ar, né? E aí, expirar lentamente. Não precisa você fazer isso o dia inteiro, Lu, mas se você faz cinco minutos de manhã, cinco de tarde, cinco à noite, ok, você já bota o teu corpo em equilíbrio. Entende? Você tirar um momento na sua semana, Lu, para você fazer uma conexão com a natureza. Esse negócio de andar descalço na grama, de abraçar uma árvore, de ficar no sol sentindo aquela energia. Isso tudo é muito válido para melhoria da qualidade de vida mesmo, sabe? E qualquer pessoa pode fazer isso, né? Exatamente. Tira um tempo aí na sua semana. Faz um, sei lá, um chazinho de camomila, de erva doce, de capim-limão, sabe? Você já coloca uma energia diferente para você também, né? Então você não precisa é, é, esperar, né? É, arrebentar, dar o uhum. um problema, estourar a bomba para procurar ajuda. Não! Com coisinhas simples desse teu dia a dia, você pode ir melhorando. Ah, Ana, eu não tenho tempo, acorda mais cedo, então. <risos> Né? Exatamente. Acorda mais cedo, gente, porque se você acorda 15 minutos mais cedo, né você tem tempo de alongar teu corpo, você tem tempo de respirar, você tem tempo de de repente fazer uma meditação, uma oração e pronto, você criou o seu ritual e pronto pode ter certeza que o seu dia dali já começa diferente, sabe? Então não precisa de coisas grandiosas, não. Você não precisa gastar uma fortuna para melhorar a sua vida, não. É só você realmente entender que você faz por você. Então como que eu quero estar daqui 5 anos e daqui 10 anos, sabe? Então, olha pra isso, né? Se você quer estar tá doido, surtado, tomando um monte de remédio pra ansiedade, pra depressão, pra tudo, tá no caminho certo, né? Continua fazendo o que você tá fazendo. Agora, se você quer ter uma qualidade de vida melhor, coloca pequenas rotinas no seu dia a dia. Pouca coisa, Lu, né? E assim, ó, se você não tem 15 minutos aí no dia pra cuidar de você, nem vida você tem mais. Então, né? Exatamente. Tem que olhar pra isso. Então. Olha, faz experiência, 15 minutinhos no dia. Tô aqui, vou respirar, vou alongar meu corpo, vou meditar, vou fazer uma oração, de repente vou fazer uma leitura de alguma coisa boa. Pronto, não precisa mais do que isso. Nossa, Ana, eu adorei essa entrevista <risos> com você, muito bom. E são dicas especiais mesmo de decoração teu ser que vai ajudar muita gente, tá? Sim, com certeza. Muito obrigada. Eu deixo em aberto para mais alguns convites, né? Para que você venha aqui no nosso programa. Muito obrigada. Que Deus te abençoe muito e você continue ajudando as pessoas. Muito ah, obrigada. Vamos lá, eu que agradeço a oportunidade, tá, Luí? Fica aberto o convite para você e conhecer o nosso espaço também. Tudo bem, eu também vou lá. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Gratidão.